Olá, boa noite, graça e paz, que a presença do Senhor, ela aqueça o coração de cada um de vocês, que a paz do Senhor, ela invada os nossos lares e os nossos corações e que a palavra do Senhor, ela encontre quarto em nossos corações nessa tarde. Eu quero dizer que eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite, ele venha com graça e com bondade e que ele possa cumprir o propósito para o qual ele nos designou a estarmos aqui, podermos, podendo juntos aprender um pouco mais sobre quem ele é. E eu confesso para vocês que eu acho que de todas as vezes que eu falei de Jesus, que eu falei, de Cristo, hum, não me lembro de estar com meu coração com tanto temor como eu estou hoje. Sabe, por falar de alguém tão alto, especialmente sobre Cristo, eu quero abordar com vocês hoje. Um tema de extrema importância. Eu diria que é o ponto de partida para onde nós queremos chegar. E um, o Senhor, Ele sempre trabalha sobre fundamentos sólidos, firmes e imutáveis. E o Novo Testamento, Ele está fundamentado em quatro bases, sólidas, firmes e imutáveis, que são elas, Cristo, a igreja, a cruz e o reino. E hoje eu gostaria de abordar sobre Cristo, especialmente sobre Ele. Por isso, o tema dessa noite é: Quem é Jesus para você? E eu estou com temor no meu coração porque. Falar de alguém que hoje está vestido de glória, de poder e de majestade e de honra. Alguém que é onipotente, onisciente, onipresente. Alguém que tem todo o poder nos céus e na terra. Ao mesmo tempo que eu me sinto com muito temor, eu me sinto muito honrada. Sabe, por ser designada por Ele para algo tão tão precioso. Querido, será que eu e você conhecemos Jesus? Conhecer Jesus é o ponto de partida para essa relação. Como eu vou amar alguém que eu não conheço? Como eu vou confiar em alguém que eu também não conheço? Por isso a minha pergunta para você nessa noite é, quem é Jesus para você? Quem é Jesus nessa relação entre você e Ele? Saber quem é Jesus é muito importante. Eu diria que é o ponto de partida para cada um de nós. Por isso, o meu desejo é que Ele venha com graça, com bondade e com misericórdia sobre a minha vida nessa noite. E junto, nós possamos aprender um pouco mais sobre quem é Jesus. E esse é o nosso propósito aqui juntos hoje. Conhecer um pouco mais sobre quem é Cristo Jesus. E que, é, que, é, que essa revelação, ela aumente em nós né? E que nós possamos ter uma compreensão ainda mais profunda Mais larga, mais alta Conforme Efésios diz, 4.13 Isso só é alcançado quando nós estamos juntos Isso não é dado a uma ou outra pessoa isolada Isso só é conquistado no corpo quando nós estamos juntos. Por isso eu te convido nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos. E que você ore por mim. Que o Senhor me dê a graça. Que Ele venha sobre mim nessa noite. E que juntos nós possamos andar um pouquinho mais. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te adorar. Sabe, Pai. Nós queremos cumprir o propósito para o qual nascemos. Sim. Mas sem a compreensão e sem a revelação de quem tu és, é impossível. Por isso eu clamo a ti que tu venhas nessa noite com espírito de sabedoria e revelação. Porque tudo que conhecemos de ti até aqui é muito raso em relação ao que tu és em tua plenitude. Nós queremos te conhecer, Jesus. Jesus. Não como a religião ensina, mas como realmente tu és. Sacia-nos com a plenitude que há em ti. Tu és o pão da vida, Jesus. Tu és o autor da vida. Tu és o nosso mestre. Tudo que nós precisamos, Senhor, reside em ti. A paz que nós precisamos está em ti. A cura, a sabedoria, o discernimento, a mansidão, a revelação para que possamos cumprir o propósito para o qual nascemos também está em ti. Tu és a fonte de todas essas virtudes, de todas essas coisas. E em ti eu enxergo uma fonte inesgotável e autossustentável de tudo o que nós precisamos. Que a Tua palavra nessa noite encontre quarto em nossos corações. Visita os lares nesse momento, Senhor. Silenciando todo o barulho das nossas almas. Que nada nos tire da centralidade da Tua palavra. E eu sei, Senhor, que nunca foi sobre mim. Mas quem Tu és em mim. E o que Tu podes fazer através de mim. Tu és aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além. Por isso, opere em nós. Para que nós possamos ter a compreensão da Tua fala em nossa direção nessa noite. Em o um nome do Senhor Jesus. Amém. E eu convido vocês para abrirem a palavra comigo em Mateus. No capítulo 16. Dos versículos 13. 13 ao 19, que é por aqui que nós vamos começar hoje. A palavra do Senhor diz, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dartei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Até aqui. Então, na cidade de Cesareia, Cesareia era um lugar onde existiam milhares de ídolos. Existia ídolo para o que você quisesse, à vontade. E aí Jesus ia passando por ali e ele, ele ficou interessado em saber o que aquelas pessoas sabiam a respeito dele e se elas o conheciam de fato. Então ele pergunta aos discípulos, quem essas pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos dizem, ah, alguns deles falam que você é João Batista. Outros que você é Elias. Outros ainda falam que tu és Jeremias. Ou um profeta. Então ele já percebeu que eles não sabiam quem ele era. E aí ele chama os discípulos para perto dele. Né? E, e, e Quando Jesus interpela os discípulos e ele pergunta isso, ele realmente queria saber o que aquelas pessoas pensavam a respeito dele, se elas o conheciam, afinal de contas já fazia um tempo que ele estava andando por aqueles lugares e aí quando ele ouve os relatos dos discípulos, ele, ele chama eles mais para perto, vem cá, e vocês, quem eu sou para vocês? O que eu represento para vocês? E eu gostaria de começar fazendo essa reflexão junto com vocês. Nessa noite. Se Jesus te perguntasse hoje. Quem eu sou para você? O que você responderia? Talvez você respondesse. Ah, Jesus. Jesus é alguém que cuida de mim. Ele é alguém que eu ouvi falar, a minha mãe, o meu pai me falaram sobre ele. Mas eu mesma não sei muito bem quem ele é. Até ouço os pastores falando aos domingos sobre quem ele é, mas acho que eu não o conheço. Ou você pudesse responder, eu sou alguém que o conheço de fato. Não apenas de ouvir falar, mas de conviver com Ele diariamente. Através da comunhão, através da oração, através da leitura da palavra, através de, do tempo que eu ando com Ele. Eu o conheço. É meu amigo. Tozer disse algo tão profundo, queridos. E ele diz assim... A primeira coisa que te vem à mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a teu respeito. A maneira como você vê Deus, ela define a maneira como você pensa. E a maneira como você entende Deus é a maneira que você o representa. Eu diria que só aqui já é assunto para nós pensarmos muito tempo. E sermos sinceros conosco mesmo. Quem é Jesus para nós? Já perceberam que a gente não para para pensar sobre isso? A gente vai vivendo. E não para para pensar, será que Cristo é o meu projeto mais importante? Para eu saber quem eu sou, eu, eu primeiro preciso saber quem, ele, quem é Jesus. Quem Ele é de fato para mim. E não o que eu penso que Ele seja. E Pedro sabia. E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, tu és Pedro. E sobre esta pedra, ou sobre esse fundamento, sobre esta revelação que você acabou de ter, eu edificarei a minha igreja. Quando Pedro tem a revelação de quem é Jesus, a identidade dele também é encontrada. Quando eu sei quem é Jesus para mim, eu também sei quem eu sou. É impossível... Saber quem somos, até que saibamos pelo menos um pouco sobre quem Deus é. E se nós formos olhar, que nós vamos ver isso, Pedro atesta isso. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 4 e 5, quando ele diz assim. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Você percebe que Pedro confirma isso. Essa é a pedra sobre a qual edificamos. Ele havia entendido em seu espírito claramente e ele não achou, ah, Deus vai fazer sobre mim algo, eu sou especial. Não, Jesus quis incluir Pedro no que ele estava fazendo, mas ele, Jesus, é o fundamento. Ele é a base, ele é a estrutura capaz de suportar. Então, o que eu conheço sobre Cristo é a resposta que eu dou a ele. Pedro conhecia Jesus mais do que aquelas pessoas que o seguiam e até que os próprios discípulos. Tanto que ele surpreendeu Jesus com a resposta dele e Cristo percebeu que aquilo vinha de Deus. Ele atestou aquilo. E em João 17, no versículo 3, a palavra do Senhor diz, a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer Jesus. Quando nós falamos sobre Cristo, logo nós vamos ouvir algo sobre nós. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele tem a revelação de quem era Jesus, logo ele ouviu algo sobre ele. Por isso eu gostaria... Que vocês abrissem o coração de vocês para o que nós vamos ouvir hoje. Porque muitas dessas coisas vão falar sobre a nossa realidade. Porque isso é o que Cristo quer afetar. E se nós estamos falando sobre um, sobre um fundamento, é para que esse fundamento nos afete. Para que haja transformação de vida, para que a nossa mente seja renovada. E nós vamos falar um pouquinho sobre a pré-existência de Cristo. O Jesus Eterno. E o conceito de Eterno que nós temos é de que é algo que começa aqui e nunca vai terminar. Certo? Esse conceito é errado. Porque a eternidade fala sobre algo que nunca teve início e nunca terá fim. A eternidade, ela é desde sempre e para sempre. E às vezes nós falamos, ah, um dia na eternidade eu vou estar com Jesus. Como se a eternidade, ela se tratasse de algum lugar diferente que nós vamos estar. E a eternidade é hoje mesmo, porque ela já está acontecendo desde sempre. E ela vai acontecer para sempre nós estamos falando de algo sem início e sem fim e não que começa agora ou no dia em que no dia de hoje ou quando a gente morrer ou quando a gente for para o céu não é isso a eternidade ela já está acontecendo nós estamos dentro da eternidade agora mesmo nós estamos vivendo na eternidade quando nós falamos da pré-existência de Cristo de um Jesus eterno nós falamos de alguém que sempre existiu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 O que João estava dizendo aqui é, o verbo era desde sempre, ele era Deus. Ele estava com Deus no início de todas as coisas. E tudo foi feito por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Colossenses, no capítulo 1, versículos 16 e 17 está escrito assim.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 tudo subsiste, por isso uma vez mais eu insisto, deixe a palavra se tornar viva dentro de você nessa noite e a palavra de Deus ela tem um poder que nós não conseguimos mensurar, deixe ela encontrar quarto em teu coração, nós nos movemos sobre a escritura que não muda e sobre o espírito que se move constantemente. As escrituras são fundamentos que não mudam. Eles vão permanecer para sempre. E o Espírito usa as escrituras para se mover constantemente dentro de nós. Para mudar o nosso interior. Então, deixe o Espírito se mover em ti, através da palavra, nesse tempo. Estamos vendo que Jesus é desde sempre e para sempre. Ele é antes de todas as coisas, Ele é o centro de todas as coisas, tudo converge nele. Ele já era desde a eternidade passada até a eternidade futura, Ele sempre vai existir. Cristo, Jesus, não é uma coisa que nós criamos ou que um dia Ele entrou em nosso coração e isso agora é Cristo. Não, Cristo é muito mais do que nós podemos imaginar. Ele não está limitado à barreira do, do espaço e do tempo. Ele é eterno. E Ele pôs a eternidade também dentro de nós. Por isso que há um anseio no nosso coração. Sabe por quê? Porque nós já somos eternos por dentro. Nós apenas habitamos num corpo que ainda não ressuscitou. Nós apenas habitamos numa casa temporária. Mas o nosso Espírito é eterno. E nós vamos ver daqui um pouquinho que nós estávamos nele antes da fundação do mundo também. Por isso que quando eu coloco a minha vida nessa relação, há uma identificação que é gerada em mim. Lembram de, de Paulo? Ele, ele estava tão identificado com Cristo que tem um momento que ele diz... Não é mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive em mim. Então, uma vez mais, quem é Jesus para você? E eu vou abrir um parêntese agora, pequeno, para falar um pouquinho sobre nós. E depois a gente volta a falar sobre Cristo. Queridos, lembram daquele texto que está na palavra sobre a mulher do fluxo de sangue? Quando Jesus ia passando e ela, e ela vem se arrastando e ela encontra Jesus e ela toca nele e ela é curada? Deixe-me te fazer uma pergunta. Durante o tempo que você conhece Jesus, a tua caminhada, desde que você aceitou Jesus, seja muito tempo, seja pouco tempo, e se nós pudéssemos pintar um quadro aqui, agora, retratar a cena da mulher do fluxo sendo curada por Jesus? Se você pudesse ver isso aqui agora, em tempo real, qual dos dois personagens é você? Pense. Com qual dos dois personagens você se identifica? Quem é você nessa história? Você é Jesus curando a mulher? Ou você é a mulher com o fluxo de sangue sendo curado? Sendo curada? Seja honesto. Seja honesta. Como você se vê? Até quando? Até quando nós vamos ser a mulher do fluxo? Até quando nós vamos ser o cego? Até quando nós vamos ser o paralítico? Essas histórias, elas foram contadas para iluminar o nosso entendimento. E que nós podemos ser Jesus na história. É com Ele que nós temos que nos identificar. De uma vez que nós já passamos da morte para a vida. Até quando nós vamos vir a igreja como cego para ser curado? Como a mulher do fluxo de sangue a ser curada? Com os problemas financeiros a serem resolvidos? Com os problemas no casamento? Com os problemas nos filhos? Eu preciso me identificar com Cristo nessa relação e vir até aqui para adorá-lo, porque eu o conheço, porque ele habita em mim, eu sou filha, herdeira. Ele me escolheu nele antes da fundação do mundo. É assim que ele nos vê. Vamos olhar junto isso. Vamos abrir lá e ver como Jesus, como Cristo, como Deus nos enxerga, a mim e a você, como Ele nos vê. Vamos abrir junto, e, juntos, Efésios no capítulo 1, do versículo 3 em diante. A palavra do Senhor diz a partir do 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, aonde? Em Cristo, assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para quem? Para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o favor, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu, pagando... Não, gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou um pouquinho, não, Ele derramou abundantemente sobre nós, em toda o que Em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, Segundo o favor, segundo o beneplácito que propusera onde? Em Cristo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual eu e você também fomos feitos herdeiros herança predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos o que louvor da sua glória. Eu e você, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, não a religião, o evangelho da vossa salvação. Tendo também crido, nós fomos selados com o santo espírito da promessa. O qual é o penhor da nossa herança. Até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. É assim que Deus nos vê. Queridos meus irmãos amados. É tempo... É tempo que eu e você precisamos alcançar a maturidade. E deixarmos de ser meninos levados por todo o vento de doutrina. Sabe? Aquela figura paralítica, cega, surda. Aquela figura revela a nossa situação, mas Cristo revela a nossa condição. O evangelho de Deus, de Cristo Jesus, não é para mudar a nossa situação. O evangelho é para transformar a nossa condição. Jesus precisa sair do campo da intuição para nós, queridos. Quem é Jesus para você? Quem Ele é nessa relação... Que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos. Que Ele nos levante da paralisia espiritual. Nós precisamos ser desconstruídos para que nós possamos tocar isso em essência. Porque, porque quando eu toco isso, eu vejo Cristo. E quando eu vejo Cristo, eu também vejo quem eu sou nele. E eu consigo ver que eu estava nele antes da fundação do mundo. Que eu já fui abençoada com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis. E nele nos adotou e hoje nós somos filhos, herdeiros e co -herdeiros com Cristo. Até quando nós vamos nos enxergar como cegos? Como paralíticos, como a mulher do fluxo de sangue, até quando? Se o Pai, o Deus Todo-Poderoso não nos vê assim, Ele nos vê identificados com Ele. Fecho aspas. Em João, no capítulo 8, versículo 58, a palavra do Senhor diz... Respondeu-lhes Jesus Em verdade, em verdade eu vos digo Antes que Abraão existisse Eu sou Ele afirma isso Antes de Abraão existir Eu sou E na minha, na minha Bíblia está escrito Eu sou Tudo em maiúsculo Antes de qualquer geração existir eu sou. Eu não era, eu não vou ser, eu sou. Hoje, desde sempre e para sempre. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 11 ao 13. Ele diz: Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, Jesus é o fundamento, ele é a base, ele é a estrutura sobre a qual nós devemos edificar a nossa vida, e para que isso fique bem radicado dentro do nosso coração, o que seria um fundamento no um aspecto bem objetivo? O fundamento, a fundação, ela é o início de qualquer edificação de qualquer construção. E nós poderíamos definir fundação como sendo tudo aquilo que não se vê, mas que sustenta tudo o que é aparente. Quando você chega na minha casa, eu não vou te convidar para ir olhar a fundação da minha casa. Até porque isso não é aparente. Isso é uma coisa que fica muito escondido. Eu só consigo ver se eu estiver lá no início da construção. Mas quando vêm os ventos e quando sopram os ventos, quando vêm as tempestades, eu consigo ver onde a minha casa está edificada. E em Mateus, nós não vamos abrir agora, mas em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, está esse, está esse relato, que nós não vamos ir para lá agora por causa do tempo, mas lá fala sobre esses dois fundamentos. E esse texto nos dá uma dinâmica clara, porque são duas pessoas. Um constrói sobre a rocha e o outro sobre a areia. E aí vêm as chuvas e vêm as tempestades, porque isso vem sobre todos nós. Mas se a construção ela está fundamentada na rocha, que Cristo, vão soprar os ventos, virão as tempestades, mas eu não serei abalada. Você quer que a sua vida, que a sua casa esteja fundamentada na rocha, que é Cristo? Gaste tempo na fundação. Como eu faço isso? Buscando o Senhor, orando, tendo comunhão com Ele, lendo a palavra. Aí eu, eu ao invés de rasa, eu vou me tornando profunda, mas eu não paro. Até chegar lá na rocha e eu também não paro. Eu continuo até entrar na rocha. E estar edificada, radicada, junto com Cristo Jesus. E aí sim, vão soprar os ventos, virão as tempestades. Mas a minha casa vai permanecer firme. O insensato, ele ouve a palavra, mas ele não pratica. Ele é raso, por isso... Sopram os ventos e as tempestades. Derrubam a casa dele com facilidade. Porque ele constrói na areia. E não existe uma construção segura fora de Jesus. Em João, no capítulo 17, versículo 5. A palavra do Senhor diz. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo Ele já era coberto de glória Ele, Jesus Já era coberto de glória e majestade antes Mas ele abre mão de toda a sua glória Por amor de quem? De mim e de você E em 1 Pedro Nos versículos 1 Em 1 Pedro capítulo 1 versículo 20 Fala assim Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Conhecido antes da fundação e manifestado no fim dos tempos, por quê? Por amor de vós. E aqui nessa palavra que nós vamos ver a seguir, ela é tão preciosa que ela fala sobre esse mistério e fala sobre todo o plano de Cristo em um versículo apenas? E eu fiquei muito impressionada quando eu vi isso aqui. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, está escrito assim. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele, Jesus, que foi manifestado na carne... Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Queridos, isso não é demais? É demais porque você percebe aqui, claramente nesse texto, a linha do tempo. Jesus está em todas as coisas, porque tudo converge nele. E em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 18 e 19, diz assim. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo...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 Ele se tornou acessível a cada um de nós. Jesus abriu mão da sua glória. Portanto, tudo que Jesus fez enquanto ele esteve aqui na terra, foi sem a sua glória. Ou seja, filho genuíno não é refém de glória. Filho genuíno tem caráter. Veja, o filho era o dono da glória. Em Hebreus 1 diz que ele se tornou herdeiro da glória. Por quê? Porque ele se despiu da sua glória. E ele deu ao pai e disse, pai, eu vou salvar a humanidade. Depois eu volto. Então ele deixou de ser o dono para se tornar herdeiro. Por mim e por você. Por isso, hoje ele é o herdeiro. E nós, eu e você, somos co-herdeiros com ele. Queridos, isso não é glorioso. Vamos abrir lá em Hebreus, no capítulo 1, versículos. Vamos ler desde o 1, 1 2 e o 3, vamos ver, até o 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.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 e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, de Jesus Cristo. Jesus, através da encarnação, Ele nos deu acesso e poder de sermos feitos filhos de Deus. Queridos, vocês já pararam para pensar que eu e você somos parte da família de Deus? Nós somos, nós somos membros da família de Deus. Eu e você somos uma família para o pai. Uma esposa para o filho. E uma habitação do Espírito Santo. Você consegue se ver assim? Você consegue se identificar com isso? De saber que você é uma família para o pai? Você é a família dEle. Você é a esposa de Cristo. E você é uma habitação do Espírito Santo. É assim que a trindade nos vê. A mim é você. E Ele diz, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no Seu nome. E agora nós vamos ver... Que há aspectos de autoridade que é gerado por isso. Nós, eu e você, nós somos posicionados com Cristo. Então nós temos dois aspectos de autoridade que Deus dá ao homem. E um deles é posicional. É uma posição o aspecto da autoridade posicional em Cristo quer dizer o quê? Quer dizer que não há macho, não há fêmea, não há escravo, não há livre, não há circunciso, não há incircunciso, não há diferença entre os homens. Todos estão posicionados em Cristo. Não há pai, não há mãe, não há filho, não há empregado, não há patrão, não há diferença. Todos estão posicionados com Cristo nos lugares celestiais, nós que conhecemos Jesus, nós lemos isso antes em Efésios. Há uma posição definida para quem está em Cristo Jesus, mas também há uma autoridade funcional. Então, se nós estamos em Cristo, além de posicionados, nós temos uma função. E aí sim existem atribuições e autoridades distintas Como marido e esposa, pais e filhos, senhores e servos, pastores e liderados E por aí vai Então há distinções entre funções no corpo de Cristo Ainda que não haja posições diferentes Deu para entender queridos? Todos estamos posicionados no mesmo lugar, aonde? Em Cristo Jesus. Mas somente quando nós estivermos fundamentados, rendidos, submetidos em Cristo, e Ele for o primeiro em nossas vidas, é que nos será confiado o governo de algo. Tudo o que se refere a governo está em Cristo. Tudo que nós precisamos, eu e você, toda a força, toda a sabedoria, toda a graça reside nele. Toda a força do universo está centralizada em Cristo, Jesus. Não em outro lugar. Não é em um dom que eu tenha, nem em um ministério que eu exerça. Não. Mas em Cristo, Jesus. E é a partir dele que essa força emana. E nós podemos governar outras coisas ao nosso redor. Toda autoridade sobre a ordem criada vem de Cristo e a partir dele. E nós vamos ver exemplos rápidos de estruturas que só funcionam com Cristo sendo fundamento. Aliás, todas deveriam funcionar com, com Cristo sendo fundamento. Imagina. Né? Em João 15 vai nos falar de ramos, que nós somos o ramo de uma videira, mas que Jesus é a videira. Quem não permanece nele. Nada pode, nada pode fazer, por quê? Porque ele é o fundamento da videira Toda ordem de estrutura, de governo Só funciona com Cristo como fundamento Nem vamos entrar no mérito, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 12 Nós só podemos ser membros de Cristo Se ele for o cabeça de todo o corpo O comando está com ele Aí, Coríntios também vai falar sobre um edifício em construção, mas que Jesus é o fundamento da construção. E eu e você somos pedras vivas, porque Ele abriu o caminho. Cristo precisa ser o fundamento das nossas vidas, para qualquer coisa que eu e você queremos edificar. Precisa ter Cristo como, como fundamento. Queridos, vocês já pararam para pensar... Quando tivermos, eu e você, como igreja, como corpo de Cristo, essa realidade, como é que funcionaria a igreja? Como seria? Como seria esse ambiente? Quando nós tivéssemos realidade disso. Portanto, quer ser profundo no Senhor, gaste tempo na fundação. Seja submisso a Ele e lembre-se, tudo que somos, somos em Cristo Jesus. Eu e você não somos absolutamente nada fora dEle. Em Efésios, no capítulo 1, versículos 22 e 23, diz assim... E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Todas as coisas serão sujeitas a ele, Jesus, pela igreja. É isso que Cristo quer fazer. Em 1 Coríntios Dois, duas citações e nós estamos encerrando 1 Coríntios 15, versículos 24 e 25 Diz assim E então virá o fim Quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai Quando houver destruído todo o principado Bem como toda potestade e poder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 e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. E eu diria a Ele nessa noite que toda honra, que toda glória, que todo domínio, que toda, toda majestade, todo governo sejam dadas a Ele. Queridos, vocês perceberam que eu falei muito pouco fora da palavra? Que a palavra, ela foi, ela foi sendo construída e nós conseguimos ver com muita clareza e aprender um pouco mais quem é Ele, quem é Cristo. E eu gostaria de... Dizer que, quem é Cristo para você? Que se você não entendeu algumas partes, volte. Peça ao Espírito Santo que Ele te revele isso. Deixe que o Espírito Santo leia a palavra para você. Não enxergue ela aqui, mas olhe ela mais profundo. Peça ao Espírito Santo que te traga a revelação, que te traga a realidade de quem ele é para você. Porque quando ele te trouxer a revelação de quem ele é, você também descobre quem você é nele. E eu gostaria que vocês fechassem os olhos comigo nesse instante. E que nós pudéssemos falar um pouquinho com ele depois que você ouvisse uma canção... Que graciosamente ainda Ele tem para cada um de nós. Aba, Pai, soberano e santo és Tu. Toda honra, toda glória, todo louvor, domínio, poder e majestade sejam dadas a Ti. Sabe, Pai, depois de eu ter ouvido tudo isso que está escrito na Tua palavra sobre quem Tu és, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti e eu quero dizer que eu preciso tanto de Ti, que nós a Tua igreja precisamos tanto de Ti. Que temos passado uma vida inteira achando que nós somos o coxo, que nós somos a mulher do fluxo de sangue, que nós somos o paralítico, mas o Senhor não nos vê assim. Senhor, traga a realidade à Tua igreja nesse tempo do fim e mostra com clareza como o Senhor nos enxerga quem nós somos para Ti. E eu quero te dizer que que o Senhor me dê a graça de examinar-me diariamente, que eu possa examinar continuamente a minha atitude em relação a Ti. E responda a mim mesma, eu, Nelson, estou disposta a entregar-te cada área da minha vida, confiando inteiramente em ti e edificando minha confiança no que me dizes. Precioso Jesus, que a minha atitude seja de me entregar completamente a ti, até que eu não me surpreenda mais. Com nenhum ponto ou vírgula do que tu fazes em mim. Que a minha atitude seja de completa rendição e dependência na tua soberania. Que eu abra mão das minhas convicções, das crenças ou das experiências. Até atingir um ponto em minha fé em que não haja mais obstáculos entre eu e ti. Esse é o desejo do meu coração. Que o Senhor visite o coração dos meus irmãos nessa noite. E que o Senhor traga realidade, que o Senhor traga experiências reais a eles. Para que juntos, como o corpo de Cristo, como está escrito em Efésios 4:13, Todos nós cheguemos ao pleno conhecimento de quem Tu és, ó Cristo Jesus. Assim seja, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus.